Então, a minha inspiração para os meus trabalhos começou com estátuas de corpo humano, portanto eu comecei a fazer fragmentos uh, aglomerados do corpo humano e depois comecei a incorporar outros elementos de animais, de objetos e a criar uma espécie de criaturas que são meio humanas, meio animais, meio objetos, um, também inspiradas pelo surrealismo. Um, e que existem por si só, como um aspecto escultórico, por causa do pastel d'ólio.